O slogan da campanha do Ministério da Saúde é muito importante. O nosso carnaval de Salvador, ele é muito carnaval de rua. Então, é, muito, é muita gente. Então, nós temos que mobilizar a população sobre prevenção. E tem que todos entender a importância... Do preservativo para a prevenção Da testagem rápida Para a prevenção Então principalmente deixa a camisinha entrar na festa É essencial Que todos tenham essa conscientização Então o Ministério da Saúde Escolheu um bom tema Para ser trabalhado durante o carnaval A mensagem especial Que eu tenho para todos os foliões É que brinquem com alegria Evitem beber Bastante Mas não esqueçam a camisinha ou preservativo, sempre fazer as suas, eh, suas brincadeiras, a, a folia, brincar bastante, mas com todo o cuidado e prevenção. Vamos ter em Salvador dois estandes à disposição, uma na Barra e outro em Ondina, na Barra, próxima à Avenida Centenária, em Ondina, no final do circuito, em que nós vamos estar com equipes oferecendo a testagem contra HIV, sífilis e hepatites e também nós vamos estar, estar trabalhando com equipes distribuindo preservativos e orientações relacionadas à prevenção.